Para criar, como também não pode se contrapor às resoluções do partido, ele se baseia nela para criar. Segundo, o parlamentar não é, ele não é votado só por petistas. Acho que nenhum parlamentar do PT é votado só por petistas. Se você disse que quem exerce o mandato ao é partido, você está negando o cidadão que não é filiado ao partido que vota no parlamentar. E esse é um problema, pessoal.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 sua maneira de ser, tem suas concorrências, tem suas aspirações. A desigualdade tem que existir. Olha é essa palavra aqui, a desigualdade tem que existir. Agora, ela não pode gerar dominação e exploração. A diferença é a desigualdade tem que existir, sem gerar dominação e exploração. Esse é o problema. Porque se você colocar todo mundo no nível do igualitarismo absoluto, você cria a sociedade dos sujeitos desiguais. Como na vida não é assim...